Muitas coisas acontecem no mundo que parecem tiradas da ficção. Mas muitas vezes a vida real consegue ser bem mais horripilante que a própria ficção. Adverto, se você não tiver muito estômago, não assista a esse vídeo. CRIP SHOW MEU PORCO AMOR um caso horrendo para o nosso deleite no mundo de curiosidades e horror. Quem não tiver muito estômago quando for barranquear uma eguita, uma porquita, não lembre-se deste caso. Ou quem sabe desista da tara. <risos> Lembrando que sexo. Com animais, se chama zoofilia e é crime. Um caseiro de 52 anos foi encontrado morto em Tapurá, no Mato Grosso, após supostamente fazer sexo com uma leitoa, Aqui estava, amarrada no local. De acordo com os investigadores, ao lado do corpo foi encontrado um pacote de camisinha. Com uma unidade a menos e uma garrafa de pinga. Os policiais suspeitam que o caseiro teve um ataque cardíaco durante o ato sexual e morreu. Oh, gostosa! Após sua morte, ele teve partes do seu corpo devorados por porcos que estavam no chiqueiro. Você sabia que porcos podem comer pessoas? <risos> O corpo foi dilacerado pelos porcos. Quando o dono da propriedade o encontrou, ele estava sem o órgão genital. Parte da coxa, braço e parte do rosto, afirmou ao Semir Matos, investigador e escrivão. Parece as histórias do Creep show que deixaram muitos com frio na espinha. Se o caseiro não tivesse morrido, talvez tatuasse a porca no braço. Com a legenda Meu porco amor Seria romântico E não trágico Isso me lembra Que há certos desejos Que não devemos ceder Exemplo No filme Advogado do Diabo O demônio fala sobre Como funcionam os mandamentos de Deus Para os cristãos E cai bem aqui nesse caso Olhe, mas não toque Toque, mas não prove Prove, mas não coma. Coma, mas não engula. Então, da próxima vez que você estiver com muito desejo em alguém, algo ou alguma coisa, pense bem, pois pode ser seu último ato. Tenha um sonho.